Ordem, presidente. Nada mais a ver. Não, presidente, tratar, eu peço a palavra pela ordem, audiência é pública. Presidente. Requerimento de audiência pública, não, presidente. O requerimento, requerimento de audiência pública conjunta. O ajuda aí. que é isso, Pre presidente? Ajuda. Nós fizemos um acordo. Essa presidência já encerrou a sessão. Bate-boca entre senadores adia a votação da PEC do teto de gastos em comissão Pra variar, os três patetas do Senado estão de volta Lindbergh Farias, Vanessa Graziotini e Glaze Hoffman E tentaram tumultuar o agendamento no Senado Da votação da proposta de emenda à Constituição Que cria um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos para quem não sabe, a PEC 241 que tramitou na Câmara, agora se tornou a PEC 55, que está no Senado e deverá ser colocada novamente em votação na próxima semana. Portanto, ainda vai ter muita choradeira pela frente. Enquanto alguns estão tentando limitar os gastos públicos, olha só o que os vagabundos dos vereadores do Rio de Janeiro estão aprontando. Projeto de lei prevê salário vitalício de 15 mil reais para vereadores do Rio. Vereadores não deveriam nem receber salário e agora estão querendo ter salário vitalício de 15 mil reais se forem eleitos por três mandatos consecutivos? Tá de sacanagem, né? Pois é, acredite se quiser, esse projeto de lei que é de autoria do vereador João Cabral pode ser votado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas a principal dúvida que eu fico nessas horas é... Cadê a porra dos estudantes invadindo essa merda de câmara, hein? É contra isso que tem que protestar, seus arrombadinhos. Hashtag salário mínimo pra político já. Momento já e aí, já tá inscrito no canal? Então tá esperando o que, porra? O canal acabar é... Bora bugar esse YouTube do caralho e fazer o canal do otário chegar a um milhão de inscritos. Porque aqui é canal do otário, porra. Multas de trânsito ficam mais caras a partir de hoje. Pois é, a partir de hoje, todas as multas de trânsito ficarão no mínimo 53% mais caras, podendo chegar até 300%. Só para vocês terem uma ideia, utilizar o celular ao volante, que até então custava uma multa de cerca de 85 reais e 4 pontos na carteira de habilitação, passará a dar uma multa de mais de 293 reais, além de se tornar infração gravíssima, equivalente a 7 pontos na carteira. E quer saber o que eu acho de tudo isso? Eu acho é pouco. Porque a quantidade de pessoas que cometem infrações diariamente nas ruas e estradas brasileiras é absurda. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o quarto país com mais mortes no trânsito do continente americano. Pois é, pode ser o cidadão mais pacífico e honesto do mundo, mas quando ele se senta atrás de um volante, comete vários tipos de infração, como não parar em placa de pare, furar sinal vermelho, parar ou fazer retorno em local proibido, falar o celular ou beber enquanto dirige e por aí vai. E ele só faz isso porque sabe que não será punido e se for, Pagará apenas uma pequena multa. Agora, se um cidadão de bem não respeita as leis, pois sabe que nada vai acontecer com ele, imagina um bandido, né? Hashtag cidadania começa pelo trânsito. Quase 90% dos projetos da RONET desde 2009 têm irregularidades de CGU. Não, não, você não entendeu errado não. A Polícia Federal e o Ministério Público apresentaram mais informações sobre a Operação Boca Livre, que investiga fraudes da ordem de 27 milhões de reais na Lei de Incentivo à Cultura. Dos mais de 34 mil projetos inscritos no Ministério da Cultura desde a sua criação em 2009, cerca de 30 mil apresentam irregularidades. Ou seja, quase 90% do total. É, entenderam agora por é que tem tanto artista por aí que ainda defende a volta da filha de uma puta? Hashtag Lei E para finalizarmos essa edição com mais uma sugestão do Contente,